E aí pessoal, aqui é a Paloma Estou jogando nas Casuais, estou enfrentando O Seth, estou jogando Com Rashid Rashid meu, é um personagem bem legal De se jogar, ele é muito leve Assim, rápido Ele é o personagem mais rápido que tem Dos Street Fighters é, Além dele ser rápido Ele solta o vento, ele tem um monte de coisa legal comparado com o ZF, né, que ele é mais lento. É muito, eu tô vendo uma leveza aqui de jogar com ele. Para quem joga com o Rashid, comente aqui, por favor, ah, dando dicas da jogada dele. Farofano, eu também sei farofar É mesmo, é? Morre! Vai, eu solto o vento com o pé eu sou fraco também. Meu, os golpes dele eu não sei Como eu falei, jogar direito Mas é bem divertido Pra quem nunca jogou com ele, vale a pena tentar. E o outro tá jogando ali sozinho. A gente tá testando, sabe? Ele testando de lá, furtando a casa lá eu tentando daqui. Só pode. Eu pulando aqui, o cara também pulando de lá. Para de ficar me agarrando fazer alguma coisa pra também. <risos> Tentar a minha leveza. Opa! Meu, essa eu não esperava. Esse especial me jogou lá do outro lado. Tá bom, Boa, agora tem que matar aqui né tá um a um Vou ficar aqui só pulando aproveitar meu segura meu especial sozinha ah, ah, e o que é legal também é que o Rashid pode colocar esse vento, né, e se é, defender atrás dele. E toma que eu ganhei. You win, round one, fight. ficar só dando isso também. Nossa, agora só vai ficar dando chorinho Ah, que novo isso Não <risos> pode chegar perto ah, E. Tá. Mas também ele soltou o da A oportunidade de fazer isso Vai Foi sozinho Toma E não foi tudo Não Gente que roubo Eu achava que ia tudo Mil veio! Aqui dá para eu bater e sair fora. <risos> ah, Nesse canto também. controlar aqui. Ai, meu Deus! Decidemos! Vai! Agora é o final. Puxa vida. Acabar e saindo, pulando. Ah, cara, eu tô, tô aqui desse lado. Ai, meu Deus. Todo meu especial. Fechando com o Perfect! Uh! Isso que eu nem jogo com ele. Então vale a pena, pessoal. Vocês que não jogam, tentar. Você ganha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, comentar, que sempre eu respondo a vocês. E deixar seu like também. Obrigada e até mais. Tchau!